Bom dia te telespectadores de Rio Mafra Mix, tudo tranquilo com vocês? Vim aqui para falar, né, oferta da semana, isso mesmo, que está acontecendo aqui na Auto Show de Mafra, que seria seminovos a preço de custo, isso mesmo. Vou estar passando para Marcelo e vai mostrar para vocês algum dos nossos carros que estão aqui no estoque. Bom dia, pessoal, bom dia. É, temos esse Peugeot 208 vermelho, câmbio automático, o ano dele é o 2019. Temos também o Ford né? com segurança. Você que quer fazer aquela viagem com segurança e conforto e tranquilidade, Ford D.K., né? Aí nós temos S10, S10 2019. Carro bom também. O Amigo que quer é um carro bom, carro confortável, carro forte. Então, venha direto para o Auto Show, venha conhecer né? a nossa loja, venha falar com os nossos vendedores, tomar aquele cafezinho, né? Vamos aproveitar, então, a oferta só aqui no Auto Show. E lembrando, pessoal, que Auto Show sempre é o melhor negócio, né, Serginho? E não só isso, né, galera? Temos também carros seminovos, carros de procedência, todos revisados e com garantia. Vem para Auto Show, que sempre é o melhor negócio. Garanto para você que, pra você que está pensando em adquirir seu carro novo ou trocar de carro, vem para Auto Show, que aqui sempre é o melhor negócio. Então vem para Auto Show, né tem carros à pronta entrega de seminovos e também temos 0KM. Você que está pensando em comprar o seu 0KM, vem para Auto Show, temos Cruze turbo, temos... É, Onix aspirado, Onix 7 e também tracker LT, Premier e é, demais carros zeros, beleza galerinha?